E aí, de boa? Vou gravar um vídeo aí. Ei, mano! Lágrimas do vaqueiro, tudo bem chorar. Um uh. Siga o menino trabalhador. Oh caramba. Siga o menino trabalhador. Se liga nesse fone que eu comprei por 10 conto na Shopping. Oh yes, baby. Novinho em folha. Uau. I'm